Item 18.3. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT. 18.3.1. São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros dispositivos complementares de segurança. Item 18.3.1.1. O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. 18.3.1.2 O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. 18.3.2 O PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado, na área de segurança do trabalho 18.3.3 a implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio e tem 18.3.4 integram o PCMAT a linha a memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas. A linha B. Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. C. Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas. D. Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra. E. Lei alto inicial e atualizado do canteiro de obras e ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência. F. Programa educativo contemplando a temática da prevenção de acidentes e doenças do trabalho com sua carga horária.